Mas eu estou aqui para falar do que aconteceu em São Paulo, da obrigatoriedade do uso de capacete e uma série de outras normas que acabou por algumas horas, tirando de circulação praticamente todas as patinetes e até o momento apenas duas empresas estão buscando se adequar a todas essas normas. Bom, o que eu acho a respeito disso? Regulação é importante sim para equilibrar uma série de coisas. Perceba que, mais uma vez, nós tivemos a chegada de uma tecnologia adotada de forma muito rápida pela população, uh, virou uma febre, e aí que as, os órgãos reguladores foram entender como é que isso funcionava. Então foi mais um caso de pedir desculpa e não pedir licença para começar a operar a adoção viral de tecnologia. Bom, aí vem a regulamentação, que mais uma vez eu digo, é importante para equilibrar uma série de fatores, mas o que me parece desequilibrado é perceber que quando falam existe um grande número de acidentes, a pergunta é. Qual é essa proporção em torno do número total de viagens?